Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Me Atraiu, da cantora Gabriela Rocha, ok? Então a música tá em sol maior, né? E a gente vai pegar ela aqui, tá? Facinha de tocar, dei uma facilitada nos acordes Já tem muita gente tocando difícil aí, né? Então, vamos pegar ela aqui de um jeito mais tranquilo para você tocar, tá bom? Se você quiser ser meu aluno, link na descrição, ok? E não esquece também tá, de se inscrever no canal aí e comentar nesse vídeo de onde você está me assistindo, ok? Qual cidade, qual estado e tudo mais, tá bom? Vamos lá então. Introdução tá? Dó Ré Sol com Si E Dó Aí entra aqui, né? Ainda no Dó, eu poderia estar. Ré. Em qualquer outro lugar. Mas tua glória me atraiu. Sol com Si. Tua presença me atraiu. Dó. Dó de novo. Tentei me esconder. Por medo de não viver. Ré. Mas tua glória me atraiu. Sol com Si. Tua presença me atraiu. Dó. Ok, aqui você pode fazer uma pulsaçãozinha mesmo, tá? Aí, ó, ainda nessa pulsação, ó, você pode vir na outra parte, né? E que a saça Tá? Dó, Ré... Tá? Dó, Ré. Tá? Si menor... Tá? Mi menor e Ré, tá? Eu vou fazer devagar aqui, ó, porque a saça pegou fogo e não se consumiu, Dó, tá? Ré e a voz que saiu dela dia me atraiu, si menor, e o meu coração queimou até, o, até que descobri, aí vai ser mi menor, que um dia em tua presença, ré, vale mais que mil, continuando, tá, que aí é a segunda vez, e que a sarsa, sarsa, né, <risos> pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu, que um dia em aí é, essa parte que vai mudar, né? Que um dia é, um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aí eu vou passar esse detalhe aqui mais para frente agora, tá? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Tá, pra você ver o tempo. Ó. Vai pegar esse finalzinho aqui, tá bom? Esse finalzinho do vale mais que mil vai ser aqui, ó. É mais que mil, então, ó, dó, tá? Sobre o dó você vai fazer, ó: Mi, Fá sustenido, Sol, ok? Aí vai ter aqui, ó, sobre o Ré, tá? Vai ser. Vai ser aqui um Fá sustenido, tá vendo? Aí vai fazer, ó, Sol, Ré, Mi. Eu vou passar a base primeiro, então, é um Dó, vale mais que mil. Um Ré. Sol com Si. E um Dó, tá? Agora eu posso falar o que vai acontecer aqui agora. Então, é mais... Aí sobre o Ré você vai fazer. Ó. Tá vendo? Então, ó. Tam, caiu aqui. Vai esperar um pouco vai fazer. Ó. Sol Fá sustenido. Ré. Beleza? Fá sustenido. Mi. De novo, ó. Mais. pode fazer oitavado também, que fica bom, né? Beleza? Bom, o que, que vai acontecer aqui? Vai repetir a música toda de novo, tá? Eu não vou repetir aqui, ou vou... Vai, vamos dar uma passada nela, então. É mais que Aí entra. Eu poderia estar Beleza, tua glória me atraiu, tua presença me atraiu tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu.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 a glória um dia quanto a glória de novo vocês vão fazer a Vale mais que meu bem facilitado tá Ok agora a gente vai para outra parte agora aí agora vai vir uma passagem que vai emendar com vale mais que vai fazer vale mais que... sobre o dó ainda ó ok a gente vai pegar essa parte aqui agora tá então é dó ré mi menor e sol ok então vai ficar aqui ó sobre o dó Sobre o Ré. Ré, Fá sustenido, Lá, Lá, sobre o Mi menor. Mi, Sol, Dó, Si, Lá, Sol. E aí sobre o acorde de Sol, vocês vão cair no Fá sustenido. Depois um Lazinho aqui de lambuja. De novo. Ó, devagar, ó. Agora vai ter a parte aqui, né? atraídos pela tua presença. Vai ser essa mesma sequência, tá? Dentro dessa sequência ainda vai fazer, ó. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. É só isso aqui, vai repetir várias vezes, tá? aí depois que repetiu tudo isso volta tá é que a sarsa pegou fogo e não se consumiu tudo mais né Ok vamos dar uma olhada aqui que até eu tenho que ver agora que eu acho que eu tô quase perdido <risos> continuando aí vai cantar então de novo essa parte tá é que a sarsa pegou fogo e não se consumiu tarararara. Vai ter aqui, ó, que um dia conto a glória, um dia conto a glória, vale mais que mil. Vai ter sempre essa parte, tá? Ó. Chegou aqui, dá uma caída, tá? Aí são esses acordes aqui, ó, Dó, que é uma ministração que ela vai fazer, né? Ré, Sol com Si. Repete de novo, Dó, Ré, Sol com Si, e Dó. Aí em cima dessa sequência vai cantar Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará essa chama não se apaga Aí volta Essa chama não se apaga Só isso, tá? Até o final, tá? Então, ó Dó Essa chama não se apaga e não se apagará Ré Essa chama não se apaga e não se apagará Beleza? Sol com Si Chama, nossa. Aí, ó, voltou pro Dó, repete o Dó de novo chama. E assim vai até o final, tá bom? Depois vai rolar a ministraçãozinha no final Que é essa mesma sequência que eu acabei de tocar Até finalizar a música, tá bom? É uma música relativamente fácil, tá? É, não coloquei muitos detalhes Que é justamente para você que está iniciando Conseguir tocar e desenvolver a música aí tranquilamente, tá bom? Bom, é, lembre então também que tem a questão dos tutoriais patrocinados, tá? Basta me chamar aí, pedir meu contato nos comentários, alguma coisa assim. E aí a gente pode fazer aí também o um tutorial aí, conforme o seu gosto aí. E você me ajuda e eu te ajudo também, tá bom? Link na descrição do vídeo, ok? Lá no meu site tem todos os meus cursos, tem o curso VIP, para você poder estudar comigo. Ok? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!